Ok, vamos lá? Bom, pessoal, é... nós temos dois casos de estudo em relação à concordância de retas. O primeiro caso ele é muito simples e a gente sempre trabalha com a equidistância entre os pontos, identificando o raio. O segundo caso ele é um pouco mais complexo porque ele vai concordar duas retas, no caso RS, e nós temos que encontrar as perpendiculares. Então vamos ver como que funciona o primeiro caso. No primeiro caso, eu vou construir aqui ó, duas retas, certo, que tenham uma relação perpendicular entre elas. E quero fazer a concordância né, entre essas duas retas. Então vamos chamar uma reta de s, outra reta de r. Olha só, como nós já vimos, o compasso ele marca a distância. Então eu vou colocar centro aqui no cruzamento entre as duas retas, uma abertura qualquer, ó. A mesma distância que eu marcar em R, eu vou marcar em S. Depois, a ponta seca vai em S, né? E eu traço o arco com a mesma distância. Depois, na reta R, precisamente... E eu marco a mesma distância. De forma que esse ponto encontrado é para nós o raio, né? o centro da nossa concordância. Então, eu posiciono o compasso, verifico se está com a mesma distância entre os dois pontos... Precisamente no cruzamento. Né? Tem que ser precisamente no cruzamento. E vou traçar a minha concordância. Ó. Criando a concordância entre essas duas retas. Pois bem, o segundo caso, nós já temos duas retas né, que estão aleatoriamente. Então, esse aqui é o primeiro caso. Segundo caso, eu tenho duas retas quaisquer. Né, duas retas quaisquer. Onde a primeira coisa que eu tenho que fazer entre essas duas retas, também... S e R, é construir linhas paralelas, paralelas a R e paralelas a S. Para que isso ocorra, eu tenho que marcar alguns pontos, né? Primeira coisa, eu vou marcar um ponto na reta E. Então, posiciono o compasso em E e faço um traço, marcando um ponto, né? que eu vou chamar de A. Como vocês podem ver aqui no exemplo, eu vou precisar de dois pontos com o um processo de construção da perpendicular para achar as duas retas que são paralelas, tanto em S quanto em N. Bom, como nós vimos, eu tenho o ponto A, né? também vou marcar o mesmo ponto A em S, Mesmo ponto A, mas é o ponto A de S e o ponto A de R. Como nós vimos na aula, eu tenho que transformar esse ponto A em ponto médio. Né? Então, eu lá, vou criar dois pontos, ó, mesma distância, aqui e lá. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a perpendicular no ponto A. Se a gente quiser adiantar o processo, eu posso vir nas retas e marcar o segundo ponto. Então, ó, esse ponto e esse ponto, que seria o ponto B. Esse ponto e esse ponto. Né? Marquei, então aqui eu vou ter... 1 um, e 2, aqui eu vou ter 1 um, e 2, aqui eu vou ter 1 um, e 2, 1 um, e 2. Entre esses segmentos, eu vou achar o quê? A perpendicular. Primeira coisa é construir a perpendicular para poder traçar depois as paralelas. Então, abertura qualquer, desde que seja mais que a metade. Do segmento, no caso aqui, segmento 1 e 2, então traço em cima, traço embaixo, ponta seca em 2. Antes, anteriormente estava em 1, um. ponta seca em 2, traço em cima, traço embaixo, e posso traçar já nos outros pontos que eu construí: ó. em cima, embaixo. C aqui em dois, E vou repetir o processo nas duas retas. Então, como nós vimos, esses dois pontos estão alinhados, né? permitindo a construção da perpendicular. Ó. Então, ó, nas duas retas, tanto em R quanto em S. Ó. E vou marcar os pontos que são colineares, possuem o mesmo alinhamento para que eu possa traçar depois a perpendicular. Então, ponta seca em 1, um, traço em cima, traço embaixo com o compasso, sempre a mesma distância, eu não alterei a distância, pode observar isso. Traço em cima, traço embaixo. Depois que eu tracei, identifiquei os pontos que vão formar as retas perpendiculares, tanto em S quanto em R, eu vou traçar, ó, mudar a lapiseira, ponto de intersecção, a linha tem que passar exatamente no ponto que foi identificado, né, para que eu tenha uma perpendicular perfeita, ó, criei uma perpendicular, essa reta é perpendicular a R, da mesma forma, essa aqui, esse segundo ponto, ó, na intersecção, também é perpendicular a R. E aqui eu criei o quê? Duas, outras duas retas que também têm uma relação de paralelismo. Né? Agora, aqui na reta S, a mesma coisa. Só estou traçando exatamente a partir dos pontos identificados. Ó. Então, é isso. Primeiramente, lá, tração. Então, criei as perpendiculares, tanto em S quanto em R. Agora, eu quero que, criar a concordância entre essas duas linhas. O que eu preciso marcar agora? Eu preciso marcar o raio. O raio tem que ser a mesma distância em R quanto em S. Então, uma abertura qualquer. Né? Vou fazer uma abertura que dê aqui. Né? E é esse raio que me vai, que vai, é, ó, mesma distância aqui. Mesma distância no ponto B da reta R. Então, aqui, ó, é ponto B. E vou marcar o raio. Nas duas retas, ó. Cuidado para identificar precisamente o cruzamento entre essas duas retas, ó. Para que fique bem preciso mesmo. Então, identifiquei depois, ó. Marcar os raios. Marquei os raios. Como é a mesma distância aqui? A mesma distância entre esse ponto, né? Os dois pontos B, ó. Ponto AB da reta S, ponto AB da reta r. Marquei os raios né, com as mesmas distâncias nas duas retas. Ó, certo? E agora eu vou traçar as paralelas. Quer dizer, esses pontos também estão alinhados porque eu marquei a mesma distância com o compasso. Posiciono, verifico se está preciso e traço. Então, essa linha que eu acabei de traçar é a paralela de S. Agora aqui, ó, onde eu marquei o raio, ó, desse ponto... Fazer assim, para poder enxergar melhor. Desse ponto até esse... Ó, ó, e vou traçar aqui. Ó. Essa reta que eu acabei de traçar é a paralela... A R. Aonde essas duas paralelas se cruzaram, ó, no caso aqui, certo exatamente nesse ponto, é o meu centro de concordância em relação a esse raio que eu determinei aqui. Poderia ser qualquer raio, certo? Então, é no cruzamento dessas paralelas que eu vou posicionar a minha ponta seca do compasso, verificar a distância do raio, ó, ó, daqui até aqui, os pontos marcados, e vou traçar a concordância. Então, eu concordei a reta S e a reta R, utilizando a metodologia de construção do quê? Das perpendiculares... Entre os pontos. E esse aqui é o nosso segundo caso. Ok? Tente fazer esses dois procedimentos. Que são essenciais para a, as construções geométricas. Ok? Até mais. Até uma próxima videoaula. Muito obrigado. Tchau, tchau.